Miguel é uma personalidade contraditória. Talvez o fascínio dele seja exatamente a contradição que ele representa. Ele foi o mais brilhante comandante operacional da geração dele. E sem dúvida, o líder mais carismático que já passou pelas fileiras da Polícia Militar. Até hoje ele desperta paixões e desperta olhos. Ele violou alguns princípios que nós soldados consideramos intocáveis. Por exemplo, o rompimento com a legalidade. Mas ele era um homem inspirado, ele acreditava que o país precisava de mudança e ele entendia que o risco que ele correu, o risco que aqueles pôs, a própria memória dele e a vida dele, era pequeno considerado a missão que ele tinha de trazer modernidade para um país medieval em pleno século XX. O Brasil mudou muito, e muito em parte pelo esforço de Miguel e toda uma geração que o acompanhou. Eu admiro muito Miguel porque ele lutava por ideias, mas foi um homem que sempre teve muito amor por seus camaradas, pela sua instituição original, força pública, polícia militar, e deu prova disso em situações muito complexas. O que é o herói? Campbell disse que o herói é uma pessoa capaz de conceber um grande projeto, capaz de qualquer sacrifício para que esse projeto prospere, capaz de realizá-lo sem visar nenhum interesse menor. Sob essas aspecto, Miguel é indiscutivelmente o um memória da patria brasileira. O Miguel é uma figura fascinante. Ele, para a geração dele, era um homem que uma família de bem pensaria duas vezes antes de convidá-lo para entrar, porque ele, ele rompia com todas as limitações de um mundo muito formal, eu quase disse um mundo mesquinho. Mas eu não posso ser mesquinho, porque eu não vivi na perigo. Aliás, o fascínio da história é exatamente não conseguir reconstruir os mundos perdidos. Nós podemos, quando muito, tentar compreender. Jamais nós conseguimos reconstruir um mundo que já passou. O mundo de Miguel já passou, nós conseguimos nos posicionar no que era o Brasil em 1924, 1922, enfim, a época que o Miguel era jovem, mas a gente pode exercitar a nossa, a nossa criatividade para tentar encarar como devia ser um jovem oficial da Força Pública, fisicamente rígido, figura humana, bonita que era separar uma mulher, que vivia com outra mulher, que era oficial da força pública, era argentino, naturalizado brasileiro, era espírita e era socialista. Uma pessoa com essas características devia despertar muitos temores, muitos temores. Ele não era uma pessoa convencional para a época em que ele viveu. Mas, sem dúvida nenhuma, os valores que Miguel defendeu são valores modernos, são valores compatíveis com a atualidade. Miguel foi um homem que viu além de seu tempo. E talvez por isso mesmo, talvez por ter essa consciência, o Miguel não tenha se importado tanto em registrar para a história um papel que ele sabia que seria seu de alguma maneira. Prestes foi um grande oficial. Mas só que Prestes era um herói muito mais conveniente para aquela geração. Prestes era católico, Prestes era virgem, Prestes era filho de um juiz e de uma professora primária, tudo que ganhava lá para a família. Prestes, Prestes era um aluno brilhante, era o do deserto, era gaúcho. Era um herói muito mais conveniente para o modelo da classe média emergente, precisava para o Brasil da década de 20. Como que um argentino socialista, divorciado, eh, podia ser o libertador do Brasil? Era demais, hein? Agora, o Prestes talvez tenha permitido a construção do seu mito, eh, porque convinha ao comunismo internacional que ele mantivesse a aura de líder grande timoneiro, um grande condutor militar, que o Brasil precisava então. Eu não conheci prestes pessoalmente e qualquer exercício que eu fizesse para dizer se ele era ou não vaidoso pessoalmente, seria um exercício para o qual eu não estaria habilitado. Mas o fato é que o movimento comunista precisava à época de um vulto sul -militano e preces prestava bem esse papel porque o prece era um convertido e como todo convertido ele carregava em si a força da conversão quando hoje nós temos uma grande expansão de igrejas evangélicas no Brasil e quando nós vemos um pastor subir ao púlpito e dizer, olha, eu fui um sequestrador, eu fui um drogado eu fui um, um, um ladrão de banco e Jesus me libertou isso tem muito mais força porque você chegar lá e falar, oh, pessoal, vamos ser bonzinho etc. É, o convertido tem uma, tem uma força ideológica muito forte. por ser um convertido. Ele não nasceu comunista, ele se converteu ao comunismo. Então, aquele papel que ele exercia, não foi, só, não foi ele sozinho que construiu. Jorge Amado ajudou a construir. A esquerda brasileira ajudou a construir. Ele era é um homem de talentoso de valores. O fato inegável, que a história não tem como negar, é que por mais que a Anitta, a filha dele, a, que é muito um que é uma historiadora, com muita razão tem uma vertente de paixão o pai dela, como uma coisa plenamente -preen -preen compreensível. mas o fato que a história não tem como negar é que quem comandou a coluna foi minha Costa. Quem lançou os fundamentos da, da, daquela grande marcha foi eu Costa. A coluna só subsistiu por causa do biopósel. A divisão revolucionária só prosperou por causa da coluna paulista, comandada por bioposta. Tentar mudar esse fato é, pode ser uma tentativa de racionalização, processo de justificação, mas não resiste a nada história. Miguel é o grande nome da coluna, secundado por uns grandes multos. O maior deles, talvez, dos carros prestes. Mas o comandante foi o Miguel Costa.